Fala, turminha. Beleza? Como vocês estão? Vamos chegar de Ayo comigo? Rapaziada, eu tô com o meu ultim aqui, ó. Correndo de um bando de Carnotauro que tá ali na frente. Outra coisa. Eu vou tentar achar minha, meu grupo de ultra raptor e ali do outro lado. Eu vou ouvindo uns barulhos de Rex aqui e tudo mais. Vamos comigo ali na região do Gêmeo. Tem dois lagos gigantes ali. Né? Tem bastante é, Raptor, tem bastante Chornossauro Rex. O pessoal meio que usa ali como uma, uma arena de combate. Vamos ali comigo pra gente conseguir... Vamos ver se a gente consegue matar alguma coisa. Eu tô precisando comer alguma coisa, precisando beber água. E a gente vê se o meu, meu grupo de ultra raptor está ali perto. Ou se eles estão ali no gêmeo. Ou que a gente vai fazer toda essa caminhada junto. Enquanto isso, eu vou parar aqui pra tomar um copo de água. Tomar um copo de água é bom, né? Como se dinossauro tomasse copos de água, mas tá bom demais. Vou chegar meio de boa aqui, galera. Por quê? Tem que vocês fossem chegar pra tomar água aqui, cara. Vem, cara, vem de boinha, vem na... Vem na calma, vem. Ó, oh, opa, tô vendo bagulho de raptoris aqui. Provavelmente é o pessoal do meu grupo. Deixa eu já mandar um. O pessoal estão aqui do lado. Beleza, cheguei na pedra aqui, ó. Alguns deles estão aqui. Beleza? Vou aproveitar pra tomar água aqui. Olha aqui, você já tô tá tudo machucado, galera. Tudo lascado Já vou aqui na região do.. dos gêmeos. Vamos ver o que tem é lá, vamos arrumar a briga Beleza, Vou pra tomar água O Gêmeos é bacana que dá pra você descolar uma comida ali E... E ver briga Arrumar a briga também, né Eu não gosta de matar os outros dinossauros aqui, né Vocês acompanham meus vídeos aqui é assim. sempre aqui na maciota você sabe, né Já dos gêmeos é perigoso, cara. Tem dinossauro me caçando por aqui, galera. Eu vi que tem 3 gigas ali na frente e passou um carno aqui do lado. Deixa eu ficar um pouco atento aqui, ó, porque, ó. O cara tá louco pra pegar eu, cara. Acho que esses caras tá passando fome. E esse quer é pe... que é pegar o mais bobo aqui, né? Vamos na surdina aqui. Eu vou, eu vou passando de boinha. Pensando com errer, tá de cagueta pra eles. Tá passando tudo bizu pra eles. Carno! pode que o cara junto eu! Nossa, moleque, você não. Quer pegar eu, papai? Vem! Vem solo, Felipe! Vem solo, bebê! Tô louco, quer pegar eu? Tá na maldade? Vou correr, rapaziada. Eu não vou solar não. Eu vou solar ele, só solto eu vou vim pro meio do mato aqui, ó Mas aí, bebê, você vai ter que vir seguir o pai, né? Vai pegar ele, rapaziada Pra não por si Melhor pra quem tem Pra quem não tem fé, né? aí ó. Calma, pecado Pode Ele, mano Rapaziada, cadê ele? Olha lá, olha lá, olha os Rex, olha o Rex. Nossa, que eu não vou roubar abrir aqui esse Rex. Vou dar uma zoada. O Rex tá é só. Nossa, calma aí. É Nossa, a família? É. quadrilha? Gangue? Nossa. Olha o Carlos do outro lado, ó Esse é um sinal pra mim sair fora. Vou nada, eu vou pegar o filhote deles. Vai dar nem tempo deles dele, dele me ver. Olha, se veja, já ajudei o filhote. Vou pegar esse seu filhote, fica tranquilo. Olha de bote, ó. Aí você, pensa, você tem que ser muito louco pra pegar esses Rex, cara. Eu vou matar o filhote deles. Fica tranquilo. A galinha lá do outro lado, ó. Qual que é a chance, rapaziada, disso aqui dá bom? O que vocês acham? Vou matar o filhote deles. Calma. Ó, oh, oh, oh. quer dar a volta lá, ó. Oh. Ó. Oh. Calma, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou mudar a estratégia. Não vou, não vou ir de frente. Eu vou deixar eles... Eu vou deixar eles... Tocando o caminho deles e eu vou só ficar na bota. Olha ah, lá, eles estão olhando pra trás, só. Não olhando pra trás, não. Eu vou passar o deixo do filhotinho, mano. Calma, calma. Nossa, nossa, nossa, a galinha tá vindo. Fica aqui comigo, bebê. Olha lá, ó. Tô fudido. Cara, ah, eu tô enchendo o saco, irmão. Vou encher o saco desses rex, velho. Meu filhote deles, mano. Tá começando a anoitecer, mano. Anotecer vai ficar bacana, Pega, pega, pega, pega, pega, pega, Matou ah, aqui, ó. Homem, enquanto eu vou ficar só de olho no filhote. A minha, rapaziada, é o pequenininho ali, ó. Tá com adolescente. Nossa, aquele desce é sopa pro azar, vai, vai morder e vai pegar uma só, mano. Calma, calma. Calma, Rex é. Calma Olha, olhando pra trás mesmo, bebê Ó, ó Se que no meio do mato, filho Eu vou pegar Tem paciência, eu rapaziada? Tem psicológico aqui Ó o sub deles, ó Esse aí eu tenho que tomar cuidado com aquele pequenininho Não é nem com os grandão, por quê? A estamina dos grandão Eles é um pouco lento Esse aqui, cara, ó ele, desperta, ele vai dar a volta pra pegar eu, ó, filha da puta. Olha lá. Tá ficando de noite. Tá ficando de noite. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Ó. Cadê o outro? Perdi o outro de vista. Rapaziada, é, olha, cadê o outro? Ah, foi ela do outro lado, beleza Turminha, vamos abandonar essa missão aqui Não vai dar bom não, os caras estão tá em três lá Não vai ter nem como Eu vou voltar para a região aqui do, do meu grupo Tá ficando de noite, não é muito bom a gente ficar, ficar caçando agora à noite Tem dilo, tem tudo mais Vou chegar na região Dos meu, do meus amigos ali eu Vou ficar um pouco com eles lá pra gente Poder passar a noite e Ficar de boa, só eu que sou o Perdido do grupo, ficou Matando os outros, tô caçando por aqui. Fechou, mas vamos nessa aí.